Meu amigo, o senhor acha que nós poderemos ter uma nova revolução ou vamos, vamos ter uma cópia de 64? Eu não digo que, que tenhamos essa necessidade, porque hoje nós temos um governo legalmente constituído, sem nenhum sem nenhum viés é, de implantação de alguma coisa que não seja da nossa sociedade brasileira, tá certo? Então, é, ter uma revolução armada, eu não vejo clima para isso, porque não precisa. Agora, a demonstração popular é, dizendo o que é que quer realmente vai fazer com que a classe política se reúna e diga, meus amigos, nós precisamos agir de acordo com a vontade da população. É isso que está faltando no Brasil hoje. Eu acredito que a gente tem essa capacidade cívica e não militar. Digo cívica porque quem está criando esse caos de governabilidade é a classe política juntamente com o judiciário, não é a classe militar. Então não vamos precisar de uso das armas para isso daí. Nós temos que dar a solução dentro das nossas instituições, Congresso Nacional chamando assim a autoridade maior, junto com o executivo e com o judiciário, para podermos agir conforme a vontade maior da população brasileira. General, momento como esse me deixa muito satisfeito, me deixa muito feliz e tranquilo também de sabermos que temos assim uma pessoa como Vossa Excelência aí no nosso Congresso Nacional. E eu sei que o senhor tem muitos pares aí que são altamente capacitados, assim como o senhor. E eu quero dizer que, para o senhor e para os demais é, parceiros, mais pareceu aí como deputado federal, deputado estadual de todos os estados, que nós, do Canal Mais Brasil, nós criamos esse canal justamente para isso, para trazer os esclarecimentos que precisam e devem ser feitos para o povo brasileiro. Eu não concordo com as fake news. Acho que nós temos que trazer pessoas de respeito, assim como Vossa Excelência, outras pessoas. O nosso objetivo é trazer o, o, o presidente da República, Jair Bolsonaro, para falar conosco abertamente, assim como ele está falando, com exclusividade. Por que exclusividade? Não somos melhores do que ninguém. Mas para falar os esclarecimentos públicos. Então, eu quero dizer para ti, querido amigo, se me permita, querido irmão, muito obrigado por nos dar essa entrevista, muito obrigado, sucesso no seu trabalho, nós voltamos a falar porque é, eu queria falar com o senhor, mas depois nós falamos em uma outra oportunidade, sobre o combate às drogas, já que o senhor é catedrático nisso, combate às drogas no nosso querido Brasil, nas faculdades, nas universidades, a situação é calamitosa, o senhor sabe disso, tem que se abrir um leque, mas nós falamos uma outra oportunidade, eu deixo as câmeras e o microfone à sua disposição para que o senhor possa fazer os seus esclarecimentos finais, querido amigo. Muito obrigado, Sardinha, muito obrigado a todos que nos assistiram aí. Eu queria deixar a mensagem final para vocês. É hoje é dia 19 de março, é dia de São José. São José é o grande pai, né? É o Sim. pai de Jesus e a gente sabe muito bem que a gente precisa ter paz no coração. Mas nós precisamos também ser determinados naquilo que a gente acredita. Então, como em homenagem a São José, um grande pai, eu deixo essa mensagem final para vocês. Estarei sempre pronto para a gente poder discutir outros assuntos também. É, se protejam, procurem ficar vivos, porque o Covid realmente não olha ninguém. Ele entra e toma conta. Se você não tiver com o seu organismo fortalecido, você acaba caindo e, e vindo a óbito, tá certo? Então, se protejam, assim como a gente tem que proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. É, dessa infiltração nefasta que a esquerda tem feito em relação à mente desses jovens aí, tá certo? Um forte abraço mais uma vez e que Deus nos proteja. Muito obrigado, figura maravilhosa falando com a gente, Deus te pague, general. Mandou um abraço para o Leandro, que fez o um alinhamento com a gente, ao Frank, muito obrigado. Você já se inscreveu no nosso canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se para receber informações como essas. Estas informações que nós estamos passando para vocês. Com pessoas sérias, com deputados sérios, como o nosso querido General Girão. Tá certo? Você vai ter a oportunidade de trazer muitas informações. A gente volta a qualquer momento, a qualquer instante, ao vivo, aqui no Canal Mais Brasil, no Conexão Brasil, trazendo sempre informações muito importantes para vocês.